Fala galera, beleza? Por aqui é o Miller e hoje eu vou estar tá explicando para vocês o que é uma NFT. Mas antes disso, por favor, para a galera que está interessada aí, segue a gente aí no Telegram e no Discord que eu acho bem interessante para vocês estarem por dentro das novidades, que esse mundo está mudando sempre. Então é muito importante vocês estarem por dentro de tudo que a gente vai estar tá compartilhando. É, vamos lá. Uma NFT é um token não fundível. O que, que isso quer dizer? Que um NFT é simplesmente algo único, algo que não tem nada igual. Ou seja, uma pessoa pode ser uma NFT, uma obra de artes pode ser uma NFT. Assim como um boneco dentro de um jogo também pode ser uma NFT. Como vocês já devem conhecer, esse é o Nyan Cat, um GIF muito famoso que popularizou em fevereiro de 2011. Bom, o Nyan Cat ele foi leilado em 2021 por uma bagatela de 300 etéreos. Isso mesmo, galera. Esse GIF foi vendido por mais de 600 mil dólares. Bom, esse GIF é considerado uma arte digital. Qual a importância de saber disso? Baseado nessas NFTs, hoje em dia o mercado está crescendo muito porque coisas únicas têm valores fenomenais. E isso está fazendo com que a economia esteja mudando. Então, muitas pessoas estão caminhando para esse novo mercado. O que é importante vocês saberem sobre as NFTs? Hoje em dia, graças às NFTs, foi criado um novo mercado. E esse mercado se chama blockchain, que é a utilização de uma economia real dentro de um mundo virtual. Ou seja, agora jogos estão sendo possíveis serem transformados em economias no mundo real. Ou seja, finalmente é possível viver de jogos. que é NFT Games? Então, primeiramente, para vocês entenderem o que é o NFT Games, a gente precisa explicar o que é o blockchain. Blockchain nada mais é... Do que uma ferramenta utilizada para criar uma economia real dentro de um mundo virtual. Ou seja, finalmente aquelas moedinhas dentro do jogo que você gosta, elas têm um valor real. Sendo assim, com essa blockchain, agora é possível você transformar a economia de um jogo numa economia real. Ou seja, as moedinhas dentro do jogo valem dinheiro de verdade. E um jogo NFT ele funciona de uma forma simples. Você, na grande maioria das vezes, adquire a sua NFT, que é o seu token não tangível, que seria o seu boneco dentro do jogo, aonde só você teria aquele boneco. Geralmente, eles têm códigos únicos, sendo assim, tornando eles NFTs. E através dessa NFT que você adquire, ele geralmente te recompensa com tokens. Esses tokens você consegue facilmente entrar no mercado e substituir ele por dinheiro de verdade, galera. Isso mesmo, dinheiro de verdade. Então, é muito interessante vocês estarem sempre por dentro, porque nesse novo mundo aí estão sendo lançados diversos jogos e a quantidade de pessoas que estão investindo nesses jogos cada vez aumenta e o potencial disso, galera, é infinito. Eu não faço nem ideia de qual vai ser a próxima vez que vai aparecer um negócio tão divertido assim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação do que como funciona o blockchain, como, o que é um NFT game e, principalmente, espero que vocês usem isso e tenham um resultados de verdade, galera. Vamos mudar de vida e vamos para o jogo da vida. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!